No modo obra de hoje vamos personalizar um tapete. Um, fui buscar um tapete em carne na Le Merlin um, que é um tapete simples é, está na moda, é tendência mas é simples e eu gostava de o interessar melhor na decoração. Decidi criar-lhe um padrão. Vamos ver como é que vamos fazê-lo. scared <música> É conjugar o Cairo com o branco. Para isso precisamos de duas coisas, muito simples: tinta em spray branco, mate, e uma, uma régua que neste caso vai ser a nossa bitola ou a nossa medida para fazer umas riscas. Quero é fazer algo muito simples, toda a gente sabe que eu gosto de riscas, portanto vamos fazer umas riscas em todo o tapete. Neste caso, esta, esta régua. Tem, uh, é uma peça de rodapé com 10 cm mas que podia ser com 15, com 20 consoante a largura da risca que pretendemos. Neste caso eu quero deixar o espaço do cairo e começar sem tinta e apenas fazer a tinta a seguir. Portanto vou tapar o tapete na zona que eu não quero pintar e começar a marcar as riscas a seguir. O ideal é termos três peças para termos sempre a medida certa e vamos tirando, fazendo a risca com a peça do meio. Neste momento já estamos a ver mais ou menos qual é o efeito com que vamos ficar. Portanto, é só uh, termos muito cuidado para as peças não mexerem, calcarmos bem e começarmos a pintar com o spray. quero marcar mais o branco e quero que se sinta mais o entrançado do cairo a contrastar no branco, portanto podemos sempre marcar para um efeito mais suave com o spray, mas para um efeito mais contrastado fazer com um primário, por exemplo, como eu estou a fazer, estou a ir por cima da risca e a marcar um pouco mais. Então quero dizer, ando aqui com o spray e vamos dar todos à trincha, é isso? No fundo foi um trabalho bem prego, porque nós já marcámos o sítio da risca e agora é só dar com a trincha para intensificar o branco.